quer dizer não tem muito que a gente ficar discutindo do ponto de recreativo o recreativo use quem quer do ponto de vista científico usa quem precisa de acordo com uma avaliação médica você é acha ba... você acha legal aquela proposta do Uruguai de vender na farmácia eu acho legal a Com proposta. receita controlada tá? eu, eu acho perfeito é um medicamento de mundo Sim. eu acho um medicamento não. você veja que você sabe como foi descoberta a anestesia não. era comum a ah, em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 É, <risos> é isso que pega Estão todo imunizados E o Cidata Ribeiro faz uma comparação Que eu acho muito interessante Ele compara a maconha com, com, um cachorro. com o cachorro Ele fala, os, os, os dois existem há três mil anos Então só tinha lobo Então a gente foi dominando o lobo né? Hoje em dia a gente tem lá o chitos Não é mais aquele lobo que vai te morrer então, Quando a gente dominou essa planta Entendeu como ela funciona Separou, essa aqui causa isso aquela... Aí a gente proíbe de entrar na nossa casa E eu estou falando isso em termos de brincadeira mas é comum a gente ver por aí fotos, eu participo de muitos grupos, né, de, de, sobre carabidiol, tudo, e ver fotos do, da pessoa tá aqui com, com o filho e só assim, ó, isso aqui tá, eu, meu filho e a farmácia dele, porque ele já ganhou na justiça a possibilidade de plantar, mas, né, como as freiras que fazem no Chile, no próprio convento elas produzem, produzem o carabidiol. E eu tô falando isso, Marcelo, porque eu tomei o carabidiol. Eu, eu, eu tô falando com a dona do mundo, eu tô tomando antidepressivo, remédio para dormir. Eu precisava testar e falar, tá bom, então vai, testa. Né, quatro, 4, cinco. Eu não tô tomando mais antidepressivo nem remédio para dormir. Não, mas é utilizado e é aprovado para depressão em países, não no Brasil, nos Estados Unidos existe um uso amplo, entendeu? Mas no A... Brasil também, tá na farmácia. E você, você pode, inclusive, importar várias formas de canapidiol americana com autorização da Anvisa, não, não tem é. discussão mais sobre isso, quer dizer, ele é adequado para uma série de doenças neuropsiquiátricas. Mas, desde passado, ele acabou de ganhar uma jurisprudência, um pai ganhou para plantar para o filho em casa, então isso vai acabar sendo disseminado. Existe uma variação do que da, da cannabis, que é o cânhamo, que é um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 <risos> eu tô falando como músico agora. Mas isso é verdade? Não, não. não. não, não chega. Agora ser. que eu aprendi, poxa, vida. Vai ser. É música. ridículo, né? É ridículo.